mostrar primeiro uma sequência, que é uma sequência de aula, de aquecimento de aula de dança contemporânea, tá bom? Para a gente daí começar a analisar a partir das seis bases técnicas do método SEM. Vamos lembrar essas seis bases técnicas então. Força de centro, pontos de apoio, articulação solto musculatura firme, olhar, respiração e vetores de força. Então eu vou mostrar a sequência primeira de frente, de lado e aí a gente começa a analisar. Bora lá. Vou fazer de lado agora, fazendo uma diagonal aqui. Vou pedir para vocês já olharem esse ângulo e aproveitar o ângulo do reflexo para ver mais um ano do exercício. É, essa. é uma sequência muito simples, né? Como a gente está nesse workshop, eu resolvi pegar ela para a gente ver todos os detalhes do que demanda fazer isso com qualidade consciência do seu corpo. Tá ok? Vamos lá, primeiro, respiração. Começa, primeiro movimento respirando. Ins, solto o ar, ex. Ins, expira. E assim sucessivamente, já vem subindo. outras formas e aí vai vendo como é melhor pra você, tá? Essa é uma sugestão. Tudo que vai pra cima, ó, abre a caixa torácica, inspira, desce, né? vai lá soltando o ar, empurra, inspira, volta, certo? Então, agora, a gente vai pensar em força de centro, tá bom? Para esse exercício é o seguinte, só de estar tá parado aqui, já montado lá nos pés, Tá bom? Montado lá nos pés, o centro já tá para cima, né? Desce os ombros, ativa o centro lá para cima, Para começar já é isso. Não é isso aqui. Isso aqui a gente sobe com o vírgula e tudo. Não precisa. Para baixo e aqui para cima. Isso. Tá bom? Então vamos lá. Centro para cima. Ó, no inspirar, o centro já sobe. Não é daqui, ó. É daqui. Certo? Então, vamos lá. Aliás, duas já. Inspira, senta para cima. Quando descer, o centro continua para cima, não solta. Continua lá para cima. E aqui? Eu vou fazer de lado, porque essa é uma parte muito importante. Chegou lá na frente, o que, que acontece geralmente? Puff, lombar desce. Suspende. A imagem que eu, que eu dou para você é o seguinte, como se tivesse uma cordinha do umbigo pendurar que sai pelas costas e pendura lá no teto, certo? Vou botar essa blusa aqui para dentro, que a aula é assim mesmo, aqui no umbigo, pendura lá no teto, que não é isso aqui, isso aqui é o quadril para cima, a gente está bem retinho, corpo da cabeça lá para um lado, calcanhar pro outro e hein, centro suspenso. Aí afunda a lombar Volta, mas não volta só Volta centro suspenso Tá? Foi ó, Contração, aí vai mais para dentro ainda Afunda a lombar e volta com centro suspenso Para dentro, dentro, dentro, dentro, pra dentro, pra dentro E começa de novo Essa é a parte de força de centro Aliada a respiração Vamos agora para apoio, a gente pensando aqui que agora começa com o ponto de apoio dos pés no do chão, né? Então esse ponto de apoio é que vai ajudar a dar essa contraposição aqui de ombros para baixo e o centro para cima, certo? A gente vai subir e desce e aí começa já daqui, ó, já começa o desce no eixo, né? Aqui. E a gente já começa a usar quatro pontos de apoio. Agora, cuidado para não ficar só lá que morto. Empurra o chão mesmo. Para ajudar o quê? Ajudar o centro a subir. O corpo inteiro engajado no movimento. Agora, a mão empurra. Ó. A mão empurra. Ponto de apoio. Contração. Pé e mão segura. Contração. Contração. Afunda a lombar de novo, a mão é como se estivesse fazendo isso aqui, ó. Tá? Não está simplesmente parada lá. Atira, empurra o chão. E volta. Empurrando o quê? Empurrando o chão para o centro subir. E dobra. E vem caminhando de volta. Tira um pouco de apoio das mãos. Ficou só nos pés. Para continuar. Então já temos respiração, pontos de apoio e força de centro. Vamos para o próximo. Articulação solta e musculatura firme. Quarta base técnica. Que ela sempre sempre é aquela coisa que eu falo na aula. Solto não é mole, tá bom? E o que faz a gente ficar solto? É a gente ter mobilidade nas articulações. Para esse exercício é uma coisa importantíssima. Se a gente consegue pontos de apoio nos lugares certos, a gente pode soltar outros lugares. A gente não precisa ficar o tempo inteiro se segurando com o corpo inteiro. A gente pode segurar aqui e soltar aqui, por exemplo. E é isso que a gente vai ver agora. Eu vou fazer de lado, porque é bem importante a articulação dos membros inferiores soltos nesse exercício. Tá aqui. Ó, inspira, já empurra o chão, suspende o centro, inspirando. E vai descer. Ó, já desce aqui, não vai descendo tudo duro. Dobra tudo, ó. Pensa uma coisa para cá e outra para cá. Não pensa só chama, mas pensa em duas articulações para isso aqui, ó. Isso, tá? Já para soltar. Aí foi. Vou fazer de novo. E um, dobrou. Foi bem soltinho, não foi mole, foi solto. Empurrou, caminha. Aqui, ó, é uma micro soltura, mas que é importante se a gente tem lá ciência do ponto de apoio que não é isso aqui ó não caminha assim deixa essa deixa um arzinho, deixa um espaço aí uma margem de segurança para segurar quando a gente apoia o braço no chão nunca faça isso aqui ó meu braço ele tem essaí pela extensão muita gente tem o um braço assim o que que acontece pode machucar então sempre ó dá uma giradinha sempre segura aqui ó com esse arzinho, tá bom então vamos lá, dá uma caminhadinha aqui. Agora sim, a gente solta aqui, ó, com o centro suspenso. Aqui, contração. Voltou. Isso aqui, ó, cuidado quando for fazer aqui, a gente afunda a lombar. A gente não afunda o braço. Isso machuca a articulação do ombro. Tá bom? A gente afunda a lombar, ó. Não deixa lá para baixo. É aqui. Contração, voltou e volta ponto de apoio. Aqui está o ponto chave da volta. A gente não volta com as mãos, a gente volta soltando a articulação dos joelhos. Uf! A sensação, dá para ficar horas brincando com isso. A sensação é de que tem alguém nos puxando. Quanto mais rápido eu dobrar os joelhos, mais rápido eu tenho que reagir com o ponto de apoio das mãos. Experimenta fazer isso, parece desenho animado, eu adoro essa imagem de desenho animado O outro puxa oh, e passa É bem isso, a sensação é essa Olha a diferença de voltar pelas mãos e a diferença de voltar dobrando os joelhos Eu vou fazer pelas mãos O quadrinho sobe E aí voltar pelos joelhos, dobra E aí voltou essa dobra, essa soltura dos joelhos, principalmente também da coxa femoral, vai ajudar nisso, certo? Então, articulação solta e musculatura firme. Onde está a musculatura firme nisso? O centro está firme. E quando a gente está com os apoios das mãos, essa musculatura, principalmente das costas, alicerrático, barbóide, está tudo firme. Próxima base técnica, olhar. Como eu estou falando nesse workshop, o olhar, dentro do, das bases técnicas do método 100, não tem simplesmente só a função daquele olhar expressivo, daquela coisa assim, que às vezes está querendo fazer um olhar expressivo, o corpo todo está, mas o olhar está perdido. É no sentido de enxergar mesmo, com que qualidade eu enxergo, né? A minha visão periférica, a nitidez com que eu olho, é, tem diversos exercícios para isso, há os exercícios das bases técnicas do método 100, tá? Tem várias formas de como melhorar essa musculatura que segura, são músculos, né? Que, é, que trabalha por todo o corpo Então, a qualidade que se olha, é, ela vai, vai ser determinada pela forma como a gente trabalha essa musculatura também, tá bom? Então, olhar a forma como, olha, a gente pode fazer exercício inteiro sem um olhar definido A gente pode também fazer Olhando tudo Que daí também acaba que gera Como são músculos que estão ligados né, Com o resto do corpo Pode gerar tensões Desnecessárias, principalmente no pescoço Então Vamos fazer esse meio termo Esse E. tá certo? A gente vai enxergar, ampliar Pode fazer o um exercício De olhar das bases técnicas Lá do método, e aí vem fazer esse exercício já com um olhar mais ampliado, mas com mais qualidade, mais nitidez, tá bom? Então a gente faz o seguinte, começa olhando lá, não tem aquele olhar assim, nem pra baixo, nem nada. Olha pra frente, olha bem na altura dos seus olhos mesmo. Então agora eu vou fazer ele de lado, pra você enxergar como a gente enxerga, como a gente olha já com essa qualidade, com essa nitidez que vai se tornar um olhar expressivo, que não vai se tornar no sentido de não ser um olhar morto a gente tem direção a esse olhar, tá certo? essa história de, de, de fechar ele e abrir, não é todo o tempo pra fora, mas também não é todo o tempo pra dentro essas ligações que a gente faz do, do fora e do dentro, ajudam na expressividade sem precisar pensar naquela coisa do olhar assim e nem ficar com aquele olhar morto é esse aí, tá bom? Então a gente começa aqui já olhando para frente, tá? Não precisa aquele olhar assim lá para cima, nem muito para baixo, olhando para frente, na, bem na altura dos seus olhos mesmo. A gente, quando vai inspirar, suspender o centro, empurrando pelos pontos de apoio, vai olhar aqui as mãos, até enxerga as mãos mesmo. Chegou e olha pro chão, não precisa olhar pro chão, o olhar já está aberto, tá? E vai enxergando. Onde a cabeça estiver, olhar para tá aqui Não precisa olhar, tá? Aí afundou. Vai lá no meio das pernas. Afunda a lombar. Contração. Continua balançando no meio das pernas. E voltou. Dobra o joelho. Ó, chegando no chão. Aqui fecha. Não precisa necessariamente fechar os olhos, mas fecha o campo de visão. abre o campo de visão. E fecha. Afunda. Foi. Abre. E abre o olhar de novo. Fecha. Essa, essa direção do olhar e essa qualidade da expansão e da contração desse olhar, o que vai determinar é o movimento, é a direção para onde está. Para onde está a cabeça. Tá bom? E aí assim, enfim, começa a experimentar em vários outros exercícios. O olhar é simplesmente enxergar a vem enxergando nitidamente as coisas quando eu estou dançando e sai e volta, já está trabalhando essa qualidade tá bom? Agora a gente vai para a última base técnica do método 100, que eu considero que é aquilo que junta todas elas, que são os vetores de força vetores de força então, como a gente vai fazer? Vamos pensar, como eu falei lá luzes, das bases técnicas do método SEM, vetores de força a gente analisa no movimento em si, não tem como dizer exatamente o que é, porque o movimento vai determinar os vetores para onde o corpo está os diferentes vetores que atuam ao mesmo tempo. Nesse caso, o que a gente tem? Vamos fazer uma análise mais ampla e rápida: né? o chão, a gente está empurrando com os pontos de apoio, né? o centro, Pra cima, então, vetor de força dos pés que empurram o chão, que empurram o centro pra cima, ao mesmo tempo que os ombros vão pra baixo, né? É isso aí. Agora, a gente vai fazer um vetor pra cima. Não quer dizer que eu vou dramatizar a coisa, não precisa. É simplesmente aqui, ó. Eu empurro o chão, ó, ombro pra baixo, que vai disparar esse movimento pra cima, tá? Não faz pequenininho o curtinho, não, é longe. Tá? E aí vem aqui, agora esse vetor que vai fazendo aqui, dessa contração que vai levando para baixo vai acontecer o seguinte, agora eu vou de lado aqui, uh, vão ter dois vetores de, uh, atuando principalmente, três vetores atuando principalmente nesse movimento. Um é do topo da cabeça que vai para frente, a imagem que eu dou é sempre um touro, assim ó, com os chips, um lá para frente. Ao mesmo tempo que os calcanhares vão indo para trás E o centro, com aquela, com aquela indicação da força de centro que eu falei Aquela cordinha que sai do umbigo, das costas, vai lá para o teto Atuando para sustentar a força de centro Tá bom? Então, desceu aqui, o que acontece? Toco da cabeça para frente e calcanhares para trás Se eu deixo os calcanhares soltos, acontece isso Se eu não dou, se eu, aqui se eu deixo os calcanhares solto, solto. Se o topo da cabeça não está lá para frente, também solto. E o centro. Esses três vetores de força atuam ao mesmo tempo. Cuidado para não fazer isso aqui, ficar duro. Você evitado? Não, é lá de dentro. Esse é esse N. Lembra que tem o um arzinho lá ó, nas articulações. Não é isso aqui, tá? Acha lá dentro. Dobrou. Ó, joelhos, o vetor dos joelhos para baixo. Ao mesmo tempo que o topo da cabeça continua indo para lá, porque se eu quiser já voltar tudo, eu amoleço o tronco, eu não tenho estabilidade. Então o topo da cabeça continua indo para lá e o que vai me puxar o quadril para trás é dobrar o joelho, certo? Dobra e relaxa E aí calcanhar no chão, ó, calcanhar no chão que empurrar. E inspira novamente. Então, milhares de informações numa sequência simples desse tamanho. Eu não espero que agora você saiba fazer tudo exatamente perfeito, incorporando todas as informações. Não se preocupa com isso, tá bom? O importante é saber que elas existem que elas fazem parte não só dessa sequência, mas fazem parte do movimento e principalmente da qualidade e refinamento de movimentação na dança isso vai dar especificidade, isso vai dar escolhas na hora de coreografar isso vai dar escolhas na hora de interpretar uma coreografia de outra pessoa e à medida que você vai fazendo, e repetindo, incorporando, deixando mais cada vez mais orgânico essa, essa formação, essas informações no seu corpo, sentindo mesmo como é, aí vai ficar vai, cada vez mais vai ficando fácil e aí vai cada vez mais conseguindo entender em outras movimentações o que são essas bases técnicas que são da forma como eu entendo, da forma como eu conduzo o método sem, assim, para o movimento